Hoje vamos falar sobre o enorme rio que cruzava Beleriand durante a Primeira Era. O poder de Ulmo corria forte em algumas partes do Sirion.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 Sendo o principal rio da Primeira Era, o Sirion dividia o continente em Beleriand Leste e Beleriand Oeste. Desde o passo do Sirion até sua foz, ele corria por 130 léguas de extensão. Fazendo um cálculo aproximado, daria cerca de 722 quilômetros, mais ou menos. Sirion é um nome que está em Sindarin e contém o elemento Sir, que significa água. Sirion significa grande rio. O Passo do Sirion era uma passagem íngreme entre Eredwethrim, as Montanhas de Sombra, e Echoriath, as Montanhas Circundantes. As paredes do Passo eram cobertas de pinheiros e o vale era verde. No meio do Passo ficava a Ilha de Tol Sirion, onde Finrod construiu a Torre de Minas Tirith. Não confundir com a Minas Tirith de Gondor. Essa ilha foi depois tomada por Sauron e passou a ser conhecida como Tol-in-Gaurhoth a Ilha dos Lobisomens. A fonte do rio Sirion ficava em Æthel Sirion, literalmente Nascente do Sirion, do lado leste da Zera de Wethrim, onde ficava a grande fortaleza de Fingolfin e Fingon, Bara de Æthel. Ficava entre a planície de Ardgalen, a região verde, depois chamada de Anfauglith, Poeira Sufocante, e Mithrim e Hithelum. Do Alto de Bara de Æthil, traduzida como Torre da Nascente, Fingolfin e seu povo guardavam a nascente do Grande Rio. O Sirion fluía para o sul ao longo das Montanhas de Sombra, passando pelo Pântano de Serech antes de entrar no estreito vale do Passo do Sirion. Aquele pântano ficava entre Dorthonion e Ered Wethrim, na confluência do Sirion com seu afluente Rivil. O pântano de Serech teve importância, por exemplo, na Batalha sobre as Estrelas, sobre a qual falamos lá no TT número 287. Avançando para o sul, o rio tinha a floresta de Brethil a oeste. Nessa floresta moravam os Haladin, o povo de Haleth, sobre o qual comentamos lá no TT n 56. A leste ficava Dimbar e Doriath. Dimbar era basicamente uma região vazia, sem moradores. Doriath era o Coração do Reinado de Thingol e Melian, onde foi construída a capital Menegroth. Além de Doriath, em Aelin Uyall, ou Alagados do Crepúsculo, formavam-se os Pântanos do Sirion. Beren passou por essa região quando partiu de Doriath e foi em direção de Finrod em Nargothrond, como vimos lá no TT número 130. O rio, então, mergulhava para baixo da terra nas Quedas do Sirion em Andram, a Longa Muralha, que atravessava Beleriand e dividia o continente ao meio. Três legos ao sul, cerca de 16 quilômetros, o rio saía do subterrâneo pelos portões do Sirion. Nas colinas sul de Andram, a enorme boca cavernosa dava passagem ao rio com grande barulho e vapor. Ele então avançava ao sul através de Nantathren, a terra dos Salgueiros. Nessa região de encontro do rio Narg com Sirion, Tuor passou um tempo com os refugiados de Gondolin. De Nantafren, o rio alcançava a Baía de Balar, nas Fozes do Sirion, onde um refúgio tinha sido construído por Círdan depois da destruição da Falas. Agora vamos mostrar os principais afluentes do Sirion. Do norte ao sul, primeiro temos o Rível, que vinha de Dorthonion e encontrava o grande rio no pântano de Serech. O Rível era mais um riacho, e na Nirnaeth Arnoedjad foi usado como defesa na retaguarda de Húrin e Huor. A hoste de Angband fez uma passagem no Rível com os cadáveres de seus mortos. Huor foi morto do lado do riacho, e Húrin foi ali capturado. O rio Seco foi o nome dado ao curso d'água que antes passava por baixo das montanhas circundantes, vindo do lago Primevo onde depois se formou Tumladen, a planície de Gondolin. Foi pela passagem do rio Seco que Arethel e seu filho Maeglin conseguiram entrar em Gondolin quando fugiram de Eol. Durante a Nirnaeth Arnoediad, foi através do rio Seco que o rei Turgon liderou 10 mil soldados até chegarem ao Sirion. Também foi por ele que Voronwër levou Tuor até a Cidade Oculta. Mindeb era outro tributário do Sirion. Ficava entre Dimbar e a Floresta de Neldoreth. A parte mais baixa do rio alcançava as bordas de Doriath, e por isso aquele pedaço fazia parte do Cinturão de Melian. O Teiglin nascia em Eredwethyn e fluía para o sul através de Brethil, sendo então a fronteira da Floresta e se unia ao Sirion nas bordas de Doriath. Havia uma estrada que passava por ele ligando Nargothrond a Minas Tirith. Esgalduin era um dos maiores afluentes do Sirion. Era o rio de Doriath, dividindo as florestas de Neldoreth e Region. Arros era o rio de Beleriand de leste que formava grande parte da borda do reino de Doriath. O Narog era o principal rio de Beleriand-oeste de e o maior tributário do Sirion. Nascia em Ivrim, sob a era de Uethrim, e desaguava no Sirion em Nantafring, a terra dos salgueiros que já mencionamos aqui. Sendo um enorme rio de grande extensão, é claro que a travessia de uma margem para outra era de grande dificuldade. Havia, principalmente, dois locais onde era possível cruzar o rio sem precisar de embarcações. O principal deles era no Val de Brythiark. A travessia ficava na parte superior do curso do rio, nas bordas setentrionais de Brethil, ao sul de onde o rio seco afluía para o Sirion. Havia uma estrada que ia de Beleriand de oeste até Dimbar, e então entrava no perigoso vale de Nandungortheb. Um acontecimento importante ali do Val foi quando Húrin e Ruor foram perseguidos por orcs, onde teriam morrido. Mas Ulmo levantou uma névoa a partir do Sirion, e eles não foram vistos enquanto cruzavam Brithia para entrar em Dimbar. Abaixo do Val de Brith não havia outra maneira de cruzar o rio até a que havia em Doriath, mas os Guardiões das Marcas de Doriath. Aqueles que tinham a função de proteger as fronteiras da floresta tinham balsas secretas que usavam para cruzar o rio, perto de aelin Uyall, os Alagados do Crepúsculo. Como vimos, havia importantes assentamentos ao longo da extensão do rio Sirion. Já falamos de Barad Eithel, a fortaleza de Fingolfin e Fingon, e Tol Sirion, onde Finrod construiu Minas Tirith. Na floresta de Brethil vivia um dos ramos dos Zeden, o povo de Haleth, ou Haladin. Já em Doriath, os Sindar viviam dentro do Cinturão de Melian. Desaguando no Grande Mar, o Sirion tinha um refúgio construído por Círdan e seu povo. Aqui há que se contar de Gondolin, o grande rio Sirion, o maior nas Canções dos Elfos. Corria por toda a terra de Beleriand, e seu curso ia para o sudoeste. E em sua foz havia um grande delta, e seu curso inferior passava por terras verdes e férteis, pouco povoadas, salvo por aves e feras. Mas os orques pouco iam até lá, pois ficava longe dos bosques e montes do norte, e o poder de Ulmo crescia sempre naquela água, conforme se aproximava do mar. Pois as embocaduras daquele rio eram no Mar do Oeste, cujas fronteiras últimas são as costas de Valinor. Então é isso, pessoal! Hoje fizemos um bom estudo sobre o rio Sirion e a sua geografia, seus afluentes e os principais pontos. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk,